A teoria da conspiração era um negócio underground, né, mano? Era um negócio da esquerda mais uh, mambembe e era um negócio de quebrada também. A teoria da conspiração era um barato dos nerds e tal. Era meu isso aí, tá ligado? Eu que era um cara que acreditava <risos> que existia disco voador e que ele tava manipulando o presidente. Pode Quando que os caras roubou até esse discurso, velho, nosso? Ah, parça, isso aí nós vamos ver agora de... Ó, gente da esquerda com táticas da direita, a gente vai ver um monte agora, gente que está posicionando à esquerda usando táticas da direita, a gente vai começar a ver um monte, fake news, a gente vê, igual fala que eu... ó, No começo, sabe o que, que o pessoal falava? Que eu era um ator contratado pelo The Intercept para introduzir o comunismo no meio das motos. Uh. Aí depois falaram, surgiram um, um grupo de três, três jovens que foram na CNN, encapuzados, dizer que eles eram antifascistas, que ia quebrar tudo, e aí surgiu essa, essa ideia de que eu era um daqueles encapuzados ali sabe? Aí depois começou a mais forte, de que eu era um candidato a... a vereador, de que eu era um candidato a deputado, que agora se desdobrou numa coisa de descobrir que essa fake news foi, foi, foi implantada pela própria iFood, tá ligado? Pela, pelas agências do ódio. Então a gente vai começar a ver é isso acontecer. Essa, essa daí de a gente ser, de, de eu ser do FBI. O FBI ter me patrocinado. Ah, o George Soros financiou a queima do Barbagato. Isso Sim. aí veio tudo do PCO, mano. Do Partido é, da né? Causa Operária, tá ligado? Que é o pessoal que faz isso com todo mundo. Se você for entrar lá, eles fazem isso com todo mundo. Eles poderiam fazer comigo pra dar uma moral pra mim, né? Falar um escritor que é manipulado. É que eles sabem que... Aí não pede não, muito, que eles aparecem é... aqui na porta, mano. É, né? Você acha que... Então foi introduzido por eles mesmo esse negócio, esse boato? Foi diretamente por, por eles, por outras páginas da internet internet que não compensa também ficar falando é, não, aqui para dar é, força para o pessoal e tal. Mas esse pessoal que se Mas não se concorda com ele, é o Partido da eles... Causa operário não tinha que estar tá fortalecendo nós, pô, nessas lutas? Então, o Partido da Causa Operária tinha que estar tá fortalecendo os operários, né? Não, não, é. não, não entendo parece também. Parece que joga, né, é, na contra -mão, É, o Partido seja, da Causa parece. Burocrata, na verdade, né, mano. É. Os caras fortalecem bu certas burocracia e e é quantos os operários no final é. da história, né? É, porque se o, o Boulos está numa luta pelo MTST ali, se você tá na luta pelos motoboys, é, são lutas bem próximas, mano, de população que tá à margem do sistema, né? Então, ali na reta desses caras, é, eu já vi isso acontecer também. É, aí Tem uma, uma parte da esquerda que ela vai na reta de quem tá fazendo a militância real, ela vai ali na, na contramão, tudo tá errado. O cara veio falar para mim esses dias, pô, você distribui cesta básica, que absurdo, mal, você tinha véia com os bagulho dentro. Eu falei, peraí, irmão, vocês tinham véia? Você mora na favela? Você sabe o que tem na cesta básica? Você fala, vocês tinha véia? Nós estamos vivendo um momento triste no país, cara. Ah. Eu, eu, eu não dava cesta básica, eu dava ensino para as crianças. Eu tive que parar um pouco de ensino para poder dar cesta básica, porque as pessoas começaram a ficar com fome, tá ligado? E é tão pouco, é tão pouco, mas cesta véia não, mano. Você não deve precisar para você chamar de cesta véia. É, esse pessoal não sabe o que é comer farinha com água, né? Esse pessoal não sabe, sabe o que, né, que é